que é malta do aço ora, vamos lá para mais um posso ir para a vamos lá para mais um episódio da recuperação do G40 na Ambrocar pois é pessoal, ontem o amigo Sandro, que é o, o boss master lá da Ambrocar ligou-me e disse-me, pá oh puta, amanhã, amanhã que é sábado a gente não trabalha, mas reservamos ali um sítio e a gente vai estar cá para fazermos mais um episódio no teu G40, é pá, os homens são um espetáculo, não trabalham ao sábado, mas vão trabalhar na carcaça velha, <risos> digam lá, se isto não é um lindo da luz, podia ser um Porsche, podia ser um Ferrari, não, é uma carcaça velha, no G40, <risos> mas como aqui é uma oficina bastante concorrida, está sempre ao barro, até carros até cheiram mal, é é complicado durante a semana, epá, porque os homens, não tem muito que fazer, tem mais que fazer do que andar a mexer no escarabilho velho. O que é que vocês têm que fazer agora? É subscrever já o canal do Aço. está o chamulhado, é da umidade. Parece que tem mais cavalos. Vocês vão subscrever já o canal do Aço. Vão ver já as redes da Ambrocar, vou deixar na descrição as redes dos homens. Vão consultar já alguns carros que eles têm para venda, alguns serviços da oficina, enquanto roda oh, a introdução e do que é que a gente vai fazer nos G40, acompanhem tudo, acompanhem tudo que este processo para já nunca fiz, assim tão a, tão a fundo nunca fiz e é sempre giro de acompanhar, vá, fiquem por aí, subscrevam que vamos lá desmontar qualquer coisa, no escravidro, qualquer coisa vai ser desmontada, bora lá! <risos> E para o episódio 2, que comigo Diogo. O amigo Diogo é, ao dizer, o Sandro disse-me que é, é o boss dos vidros. É mais ou menos. É mais ou menos. <risos> então diz-me, o que é que tens planeado ou o que Olha, é que pensas fazer uh, hoje uh, no, no escravilho? <risos> o Sandro chamou-me mais uma vez para fazer um carro. Uh, isto vai levar uma pintura geral. Sim, sim, sim. Uh, e para fazer um trabalho como deve ser, vamos, vamos ter que tirar aqui os vidros para ficar o trabalho como deve ser. Uh, este carro já tem alguns podres, alguns como, estar... é assim, assim, como é visível, a gente vai tirar uh, os vidros para eles depois fazerem a intervenção de, de chapa e pintura no carro, uh, vamos tirar o para-brisas, uh, neste caso vamos tirar os vidros todos, uh, vamos tirar as custódias também. É um carro fácil uh, ou é costuma ser beira? É assim, o para-brisas e os laterais é tranquilo, aqui o óculo traseiro é um vidro temperado e é colado, é um bocadinho mais complicado de tirar o vidro, mas no, hoje em dia, com, com a experiência e com as patentes que há, a gente já, já, já se torna na mais simples. A malta quiser este tipo de serviços, tu fazes não só nas vossas instalações Sim. novas, não é? Estavas a dizer Sim. bem grande profissional, temos que conhecer, como também fazes ao domicílio. Como é que Sim, isso fazemos funciona? Fazemos muito oficinas, fazemos muitas empresas nesse um serviço móvel, uh, quando nos chamam até que tu seja seguro ou seja particular, a gente faz as duas funções, ok. E deparas-te de muito com podres debaixo dos vidros, assim, velhinhos? É... Nós temos outras outras sem do Barreiro okay. e dependendo da zona do país a onde aparece mais a situação tipo E destas... ali é obra daí os carros que <risos> tem peniche <a> tem o <risos> para né? que já é lá fui mas... uns quantos para comprar, para, para fazer restauro, claro. é, e os carros ali da zona de Puniche… Sim, e junto, junto ao mar onde pois. apanha com a maresia do, do mar, os carros em ferrugem ou mais, pois é, mais uh, mas pronto, é, é, trabalho, é trabalho. trabalho trabalho né? Olha, vou deixar na descrição aqui o Facebook, Instagram, como é que é, funciona temos melhor. Temos Instagram, temos Facebook. pronto tem um... vou deixar na descrição, se quiserem contactar várias... o homem, uh, sim, sim. vai estar lá tudo. Agora, vamos filmar aqui o sim. processo. Vamos começar por onde? Traseira, lateral, frente? Vamos tirar já os, as custódias e depois vamos tirar o parabrisas. Uh, também também também está aqui a situação do, do até tenho medo até tenho medo <risos> e depois vamos tirar o óculo traseiro que é preciso ter um bocadinho mais de calma mais calmos e temperados uh, e depois uh, vai ficar pronto a, a eles trabalhar é eles eles tratarem da chave então vai vamos embora vou te filmando pode okay, ser então vamos lá Já tiraste aqui os. Como é que eles chamam? Histórias. Pronto, nome, nome mais técnico. Temos aqui já um ponto bom: que estes os G40 que estão a aqui muita ferrugem. Sim, sim. sim. Uh, neste este, caso. Este não tem nada. Sim, neste caso, uh, tanto o lado direito como o lado esquerdo, uh, são os dois. Uh, Mas ele já foi pintado, o é, um malandro. Sim, sim. Já houve uma intervenção. E achas que tinha saído vidros? Uh, não. Aqui não. Aqui estava o vidro no sítio, foi pintado. <risos> foi um banho de só tinta para cima. Pronto, agora, agora vamos fazer melhor! Sim. Vamos fazer melhor! A intenção é essa. Saiu bem ou tiveste dificuldade? Não, não, estes vidros... Uh, saem saem é, bem? É, não é, ofereceu é, é, resistência? Não, não. Este é só se tem que ter um bocado de cuidado, claro. uh, usar algumas ferramentas uh, próprias e, e sai tranquilo. Sai bem. Agora, vais fazer o trás ou o de frente? Agora vamos tirar o para-bris da frente para ver ali aquele... <risos> Já estás aí, até estás com medo! Sim, aquele está um bocado complicado. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! O vidro da frente também sim. já está, não é vidro da frente se diz, é para-brisas. Para para Temos aqui o ponto, digamos, mais desgraçado, o mais desgraçado. Aí está o Estavas o a dizer para, para a malta que tenha carros destes, acontece sempre aqui porquê? Estavas mais explicar a mim? Isto o que é que acontece, tanto estes boxe como os vidros que são com o sistema de, de baixa. Uh, tem aqui uns gotezinhos. É uh, basicamente isto aqui, não é? Sim, sim. lá é exatamente. O que é que acontece? Com o tempo isso pode ficar uh, entupido e a água acumula aí. Acumula, acumula, acumula. Depois começa a desfazer uh, tudo, Ao final, não é? ao final de, de alguns anos começa a ficar tudo podre e, e temos este resultado. Temos este resultado sim. bonito. Estavas-me aqui a mostrar que as borrachas estavam também como já completamente minadas. Sim, as borrachas depois vão ter que ser todas limpas como, como deve ser, porque é. senão depois de pintar vai ficar um malzinho outra vez lá. Ok, até estava inchado, não é? Tiveste, tiveste dificuldade a, sim, a, este a, vidro, a sacar este este, este. vidro, vidro partiu-se mesmo por causa de, dessa situação. Além e aqui do... também ele estava, ele estava picado sim, sim, sim, já, sim, sim. já aqui sim. em cima? Este vidro já tinha alguns defeitos também. Pois. Não é defeitos, é pedradazinha. Tinha aqui uma que era mais agressiva e não, sim, e não aguentou a pressão sim. da claro. ferrugem com a remoção. Claro, e não. este não, não o conseguimos salvar. Faz mal, faz mal. Também com, os, com as quantidades de que ela já tinha lá dentro, não, não faz mal. Vamos agora, Vamos agora tratar o trás... do óculos traseiro, que é um vidro temperado. É um vidro com o sistema já de colagem. Já é diferente dos do outros que já tiramos. Uh, que é com outras ferramentas e vamos fechar agora né? tá então pronto, vamos lá Ou por resistência, mas olha, temos boas é, notícias, não temos é, sim. aqui ferrugem. Tranquilo, hein? este não tem ferrugem nenhuma, nem podre, uh, Por isso está pronto a ir para vou, a, para, para, para, para a lixa dela para, para, e para, para tratar do, do para para a chapa. Bem, temos os vidros todos retirados, estes aqui isso é. Eles depois tiram porque isto é coisa é, assim, aliás, se calhar nem é preciso. Não, este é baixar e tirar é. as baixas. O drama maior é mesmo aqui à frente. Sim. Isso, que é uma desgraça é onde vai dar mais trabalho ao bate-chapa yeah. olha onde é que os homens te podem encontrar olha a gente está na baía do 10 na Keep Me Park okay. uh, estamos num edifício novo uh, Estavas a dizer que ele tem condições agora ao barrote sim ganhámos agora um prémio de melhor centro a nível nacional centro okay. industrial uh, e temos as condições todas temos condições para os nossos que se vieram ficar à espera temos, foi os nossos colaboradores também, temos, temos umas grandes condições, com balneários, com peitórios, com sobe, tudo o que se pode imaginar para, como as uh, muitas ideias foram tiradas de outros edifícios ah. lá fora. Okay. Isso aqui na margem sul? Sim. Certo? Portanto, malta daqui daqui não só. Vocês estão, estão por todo lado, não é? é sim, às vezes chamam-nos <risos> para ir fazer carros mais... mais como é que eu vou dizer gamas muito altas é com, com mais sim. calminho mais portanto vou deixar na descrição o link do homem, já sabem, trabalhinho aqui à maneira, aqui no nosso G40, agora vai ficar aqui pela Ambroca e fiquem à espera do terceiro episódio, Calhando o terceiro episódio já vai ser aqui a tratar da chapa, montar alguns componentes, não sei, vou aqui ver com o homem o que é que eles querem fazer, mas segundo episódio remoção dos vidros aqui para o amigo, está feito alguma coisa é só a ouviram? alguma coisa só dizerem vai lá na, na descrição, o homem vai à vossa casa, olha é um instante, é um instante vai, fiquem bem, na descrição vai estar todos os links dá-me para o carro Drive, dos vidrezinhos Glass <risos> Drive Barret Glass Drive Barret e vai estar o meu, mas esse vocês já sabem é sempre o mesmo fiquem bem, um grande abraço e um grande gás yes!